Ah, tá saindo. Ah, beleza. É, eu senti a necessidade de compartilhar um pouco a questão técnica do rap por dois motivos, assim, né? Um é porque eu via assim, os trabalhos acadêmicos sobre rap e, e os educadores bastante pautado no que Roda, foi. Dani, aumenta a tela. Tá. Por favor. É.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 Anemia é surreal. Sim. Ah, só que Se cai essa conexão aqui, nós estamos perdidos. Tá? É. Mas, Renan. Né? <risos> tá pesado. Eu... Pesado. Eu queria levar esse... Eu queria que ele se sentisse, tipo assim, meu, o que eu faço, o que eu faço é... O que eu faço é foda, o que eu faço é bom mesmo, não é porque a minha história é triste.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 Eu vou mostrar um exercício aqui que, tá, que, eu, que eu salvei aqui para gente. Eu acho que eu vou ter que abrir e compartilhar especificamente o, o vídeo. Vamos ver. I don't want Não está aparecendo o vídeo ainda, né? Não, tá aparecendo, apareceu o áudio. Eu consegui ouvir. Ah, tá. Então, é, eu vou... Ah é, negro? Vou fazer isso no próximo Hã? Não tá dando? Acho que é Não, tá Tá vendo minha tela? Eu tô te vendo na tela, não? Agora apareceu o Google, isso vai estar na internet, né? Sim. A Deixa Karen eu... de Recife deu um salve pra gente, professora. Pedagogia hip hop, grande salto pra quebrada, de, pra quebra de paradigma. A Cláudia, querido Garnett, muito, muito bom ouvir e aprender com você. Da hora. Coletivo Quinto Elemento, né? Dando parabéns aí ao trabalho e tal. Sim, sim, da Nani, sim. né? Eu acho que foi o da Nani, né? Peguei o final. A Dinha está presente. Só gente pesada aí conosco. Só peso. É... Oh, agora está abrindo. Está vendo aí? Tô.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 Coincide com a sílaba tônica. E se fosse pro válida e prática? Mesma coisa, bate junto com a tônica no quarto tempo, na virada do compasso. Um, dois, três, prática. Um, dois, três, válida. Vamos fazer agora um, um freestyle dentro do tempo, usando.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 É, o Renan não pode participar, a Dinha também não. É, tem, é, tem mais gente aí ó. aí, ó. A Tati, aí não dá, eu vou passar vergonha. Ver ah, então todo mundo pode participar, vai. Todo mundo pode participar, só tem rapper aí. Tem rapper? É. Deixa eu ver, a galera Bom, tá... não falou nada. Então, ó, então eu vou revelar uma, então.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 Mostra e desmostra, não, que não dá para desver. Mas, constrói o esquema e desconstrói o esquema, desconstrói, né? Desconstrói, é. A Jaque a... fez uma aqui, ó. O Daniel aí. ensina fazendo síntese. Façam suas rimas, sintam-se. É, foi ela forjou né? A Jaque, ela assiste todas as aulas, eu, eu, eu faço os negócios coloridos, porque eu falo, caramba, a Jaque vai ver de novo a mesma aula, deixa eu colorir um pouco. <risos> <risos> da hora, gostei, eu gostei muito dessa. É... <risos>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 você vai achar, você vai tentar achar o, o, o que rima. Então, vou jogar aqui. Que é a nossa finalização. Guzi para as batalhas. não é isso. Espera aí, deixa eu... E direto na busca que é melhor. Tá pesada essa live, a Rúbia deu um salve, falou que interessante. A torta. A DJ Aline, maravilhosa, falou maravilhosa a exposição, né? Oozinha. Da hora. É, sol, pode soltar? A Roberta está aí? Pode. Salve, Rubia. A Rubia está aí, deu um salve. Da hora. Vou soltar aqui. Aí, ó. O Brasil possui mais de 4 mil municípios espalhados pelo seu vasto território e alguns municípios políticos negros já ocuparam o cargo de prefeito.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 Ó, oh, galera, aproveitando, já que vocês estão na vibe, tem microfone aberto sábado, dia 7. Quem quiser entrar, ó, só colar e chama a nós. Tá bom, então. Ih, eu já tô aparecendo Opa, lá, que, Aí o P já tá invadindo aí, é isso mesmo. É, paizão do hip hop. Espera um minuto, espera. É... é isso, então... Daniel, a gente tá estourado no tempo, né? Eu quero agradecer, trabalho maravilhoso aí que você tem feito, né? Não só dentro da... profissionalmente, né? Em outros... Né, em, é, nos nossos ambientes, né? Digamos assim, da cultura hip-hop. Mas você tem contribuído também para a educação. E isso, gratidão. A gente agradece, né? E, e não só na, no seu local, né? Você se desloca. Então, isso é muito importante. vai em busca do conhecimento, né? O ir em busca também é foda demais, né? Porque a gente sabe que é, custa dinheiro né, sair de, da sua cidade para ir para outros lugares ensinar, né? E muitas vezes nem receber, né? Que é esse papel da, do pesquisador né, dentro da Universidade de São Paulo, né? Então a gente sai migrando aí e o trabalho que você tem feito é maravilhoso, e a nossa parceria é Zika e é da hora. Tamo junto. Fábio Denó de novo. É maravilhoso, obrigado aí a participação aí. É, Rubem a uh, Aline Vargas, nossa, muito hum, massa. Uma, uma galera sim, participando, Sandra. Uma galera.